A mais poderosa e feroz guerreira dos homens da Primeira Era. Olá, Tolkien Talkers, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre Haleth, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu gostei.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 então chefe dos Haladin, uma das três casas dos Edain, Tinha um irmão gêmeo chamado Haldar. O nome Haleth não tem significado conhecido. Só sabemos que na linguagem dos Haladin, Hal significa chefe ou guarda. Pode ser que seu nome significasse guerreiro ou herói, mas essa é uma interpretação em aberto. O nome Haleth também foi usado para um filho de Helm dos Rohirrim, e é claramente do inglês antigo Haleth, que significa guerreiro, herói ou apenas homem. Não está claro se o nome Haleth de Brethil também derivou da mesma raiz, mas nenhuma outra interpretação está disponível. Vale dizer que quando Haleth foi criado pela primeira vez por Tolkien, ele imaginou esse personagem como um homem, Haleth ou Caçador. Então esse nome masculino não estaria necessariamente fora de lugar. Em 312 da primeira Era, os Haladin cruzaram as Montanhas Azuis, sendo o segundo grupo de homens a fazê-lo. Eles se estabeleceram em Thargelion, a terra do senhor élfico Caranthir. Thargelion, anteriormente conhecido como Talath-Rulen, e mais tarde conhecido como Dor-Caranthir, era uma região plana e arborizada do leste de Beleriand, entre o rio Gelion e as Montanhas Azuis. Ficava ao norte do rio Askar e, portanto, não contava como parte de Ossiriand. Em sua extremidade norte ficava o lago Helivorn e o monte Rerir. Embora morassem na terra de Caranthir, os Haladin não juraram lealdade a ele e permaneceram homens livres. Foi nesse contexto que nasceu Haleth, em 341 da Primeira Era. As datas de Haleth mal são sugeridas em o Silmarillion, além do fato de que ela claramente viveu logo após a vinda dos homens para Beleriand. As datas apresentadas aqui são tiradas de um gráfico genealógico fornecido no volume 11 de A História da Terra-Média, e, portanto, devem ser vistas com certa reserva, embora coloquem Haleth no período certo da História da Terra-Média. Haleth é descrita no Silmarillion como mulher de grande coragem e força. Depois que seu pai Haldad e seu irmão gêmeo Haldar foram mortos no ataque de orques, Haleth se tornou a chefe dos Haladin. Sobre essa batalha, como tem alguns detalhes a serem falados, vai ter vídeo próprio só sobre ela ainda esse mês aqui no TT. Vamos adiantar apenas que Haleth, naquele evento que matou seus parentes, manteve seu povo vivo por sete dias enquanto os orcs sitiavam o acampamento. Por fim, Caranthry chegou com reforços. Impressionado com sua bravura, ele ofereceu a Haleth um feudo em sua terra e a proteção de seus soldados. Ela, no entanto, era orgulhosa e recusou sua oferta. Então Caranthir olhou com bondade para os homens e fez a Haleth grandes honras. Ele ofereceu recompensa por seu pai e irmão. E vendo tarde demais que valor havia nos éden disse a ela, se vos mudardes para habitar mais ao norte, lá tereis a amizade e a proteção dos Eldar, e terras livres que serão vossas. Mas Haleth era orgulhosa e avessa a ser guiada ou governada, e a maioria dos Haladin era de ânimo semelhante. Portanto, agradeceu a Caranthir, mas respondeu, Minha mente agora se decidiu, senhor, a deixar a Sombra das Montanhas e ir para o oeste, aonde outros de nossa gente foram. Haleth conduziu seu povo primeiro até Estolad, e lá permaneceram por um tempo. Desde então, seu povo passou a ser conhecido como Povo de Haleth, pelos homens e pelos Elfos. Em não muito tempo, Haleth desejou ir mais para o oeste, embora a maioria de seu povo não tivesse a mesma vontade. Mesmo assim, ela os conduziu. Sem a ajuda dos Elfos, passaram pelo Kelon e pelo Aros, e fizeram a perigosa passagem entre as Montanhas de Terror e o Cinturão de Melian. Aquele local se tornaria ainda mais maligno depois. Porém, já naquele tempo, não era uma viagem que os Homens Mortais pudessem tomar sem auxílio. Haleth precisou guiar seu povo em meio ao sofrimento e perda, usando sua própria força de vontade como combustível. Quando passaram pelo Brithyarch, os Haladin já se arrependiam amargamente da jornada, mas não dava mais para voltar atrás. Nas Novas Terras, tentaram voltar ao antigo modo de vida do melhor modo possível. Habitaram em moradas livres nas matas de Talath além do Teiglin. Outros vagaram longe por Nagorthrond. mas muitos amavam a Senhora Haleth e desejavam ir aonde ela fosse e viver sob o seu domínio. Ela os conduziu então à Floresta de Brethil, entre o Teglin e o Sirion. Nos dias malignos que se seguiram, muitos daqueles de seu povo que tinham se desgarrado acabaram também se dirigindo para lá. Só que Thingol reivindicava Brethil como parte de suas terras, embora estivessem fora do Cinturão de Melian. De início, não quis permitir que Haleth vivesse lá. Mas foi Finrod Felagund quem conseguiu um bom acordo com Thingol para que o povo de Haleth pudesse ficar na floresta. Mas Felagund, que tinha a amizade de Thingol, ouvindo de tudo que sobreviera ao povo de Haleth, obteve esta graça para ela, que havia de habitar livre em Brethil com a única condição de que seu povo devia guardar as travessias do Teglin contra todos os inimigos do Eldar e não permitir que orques adentrassem suas matas. A isso Haleth respondeu, Onde está Haldad, meu pai, e Haldar, meu irmão? Se o Rei de Doriath teme uma amizade entre Haleth e aqueles que devoraram sua gente, então os pensamentos dos Zeldar são estranhos para os homens. Haleth governou seu povo em relativa paz por 45 anos, quando morreu com a idade de 79, no ano 375 da Primeira Era. Seu povo ergueu um monumento para ela na Floresta de Brethel, o Arwen. O termo Sindarin Hauzenarwin pode ser traduzido aproximadamente como Túmulo da Senhora. A tradução real seria Monte da Nobre Donzela. O elemento Arwen não tinha conexão direta com Arwen Vespestrela, que viveu milênios depois da época de Haleth, mas dá uma ideia da origem de seu nome. Em Sindarin, Arwen significa literalmente Alta Donzela, e é traduzido aqui como A Senhora, em Túmulo da Senhora. O nome desse monumento na Língua dos Homens era Tur-Haretha. Enquanto seu pai havia sido eleito chefe de seu povo, os Haladin escolheram estabelecer uma linha de governo dos descendentes de Haldad. Como Haleth não se casou e não teve filhos, o filho de seu irmão, Haldan, tornou-se o chefe dos Haladin. Os Haladin permaneceram na Floresta de Brethil durante a Primeira Era. De certo ponto de vista, Haleth fundou esta casa, ou pelo menos deu-lhe seu nome. No entanto, a própria Haleth não teve filhos e não deixou descendentes diretos, sendo sucedida por seu sobrinho Haldan. Por essa razão, a casa que a seguiu talvez devesse ser mais apropriadamente conhecida como a Casa de Haldad, em homenagem ao pai dela, que foi o ancestral comum de todos os governantes dos Haladin. No entanto, Haleth foi uma figura tão importante na história de seu povo que seu nome ficou ligado à casa de seus sucessores. Como eu disse, ainda esse mês eu vou falar aqui no TT sobre a batalha que fez com que Haleth ascendesse à posição de chefe de sua casa. Então é isso, pessoal. Se não fosse pela liderança firme e coragem de Haleth, Talvez o seu povo tivesse sucumbido no ataque dos Orcs. Esse fato foi tão importante que seu nome passou a ser usado para o seu clã. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então quem esqueceu de curtir, deixa o gostei aqui embaixo, quem esqueceu de se inscrever, se inscreve, toca no sininho e não perca mais nada. Curtam nossa fanpage no Facebook, sigam nosso Twitter, o Instagram e também visite o nosso site www.tokentalk.com.br.